Eu sei que você adora um gringo falando português, ou até mesmo falando inglês, não é verdade? Fica comigo nesse vídeo. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e o um mensageiro da brilhagem. Nesse vídeo eu vou te passar algumas frases em inglês que são muito comuns, né, a gente ouvir falar no inglês de brasileiros e tal, mas que elas podem ser substituídas por frases mais nativas, frases mais comuns que é mais ou menos assim, aquela coisa do inglês da vida real, certo? Então eu vou começar aqui com a primeira só para te dar um exemplo, eu fiz uma anotação aqui pra não esquecer e a primeira delas é I'm listening to you. I'm listening to you significa eu estou escutando você, né, tô, tô aqui te ouvindo. Só que isso é a forma normal, vamos dizer assim. E a forma nativa, a, a, o que se mais escuta lá no inglês da vida real é I'm all ears. I'm all ears. Estou, tipo, com todas as orelhas, né? Então, você pode falar I'm listening to you, só que lá você vai ouvir né? Ouvir e falar mais I'm all ears. Tô te ouvindo, tô aqui, aqui para você, I'm all ears. Outra frase que muitas pessoas usam, é né, muito comum, é I don't understand it. I don't understand it. Ou seja, eu não entendo, certo? Todo mundo fala isso, teacher, I don't understand it, tudo mais. Ok, lá eles também falam, ok. Só que existe uma outra maneira mais nativa, de repente mais escolada para falar inglês da vida real. Você vai ouvir I don't get it. I don't get it. É a mesma coisa que I, I don't understand it. Pode mudar a flash a câmera aí, você que quer dar uma balançada? Isso, muito bem. Aê, muito bem. Olha lá, tá passando para baixo. Muito bem, Flash. Melhorou agora? Ok, alright. <risos> Viu? Quando eu vi o Flash mexendo assim, eu pensei, hum, I don't get it. Eu já pensei, eu não tô entendendo o que ele tá fazendo. Ah, agora sei, que arrumar a câmera. Muito bem, Flash. A próxima frase é uma frase que você vai chegar para alguém que está sendo bem bobão, bem estúpido, e você vai falar assim: ó, don't be stupid, don't be stupid. Não seja estúpido. Ok. Só que lá é muito mais comum você ouvir e falar Don't be a jerk. Don't be a jerk. Ao invés de stupid, substitua por jerk. Que é uma gíria né, para estúpido, é, idiota, alguma coisa desse tipo. Tá bom? Don't be a jerk. Você pode já praticar aí no WhatsApp, no grupo aí dos seus amigos. Tá bom? E uh, essa aqui é para quem está com fome. Né? I'm very hungry. I'm very hungry. Oh my God, I'm very hungry. Tô com muita fome. Uma fome do caramba, né? E você pode usar, ao invés de I'm very hungry, I'm starving. I'm starving. Que é como se, é, tipo, eu estou faminto. Né? I'm starving. Tá, a lombriga tá comendo aqui. Comendo as paredes do estômago. Ou é do intestino. Estômago. Por Estômago. Por a intestino é outra coisa, né? É. Nossa senhora minha. Tem que é professor né? de. De inglês, é. não de biologia, né? É. É. É. I don't know, muito comum, né? Significa eu não sei. I don't know. Você pode trocar I don't know por beats me. Ih, caindo daqui. Beats me. Beats me. Ah, do you know how to write this in English? Beats me. Não tem a menor ideia. I don't know. Tá? Então, troque I don't know por beats me. E também tem o... I'll, ah, isso aqui é para pagar a conta, né? Então, dificilmente você vai falar essa frase, né? Porque... Uh, I'll pay the bill. Não porque você, você seja um caloteiro, mas ninguém vai se oferecer para pagar uma conta, assim. Anyway, você tá me entendendo, né? You, you, you got me. I'll pay the bill. Eu vou pagar a conta por... Troque isso por... It's on me. It's on me. Né? Tipo, é minha, eu faço essa. Pode deixar... Aí Caio Castro, essa aí é pra você, hein? <risos> então se você tá no restaurante aí com a sua namorada, tá aí com a sua família, com seus amigos, seus filhos, enfim, aí na hora de pagar a conta, em vez de você falar assim, I'll pay the bill, guys, I'll pay the bill. Não, você já chega falando assim, ó, it's on me, it's on me. Eu lembro até de uma história que eu, eu tava lá na Disney e eu, eu trabalhava lá na Disney, né? E um desses dias eu, eu fiz, eu tinha um dia de folga e eu podia ir pros parques. E aí, a gente. E era um dia, um dia do meu aniversário. Aí, a gente usa lá um, um, um botão, né? Um broche, escrito é, Happy Birthday, de Feliz Aniversário. Então, é muito comum você parar em alguns carrinhos de sorvete, e aí você vai comprar o sorvete. Só que, como eles veem que é o seu aniversário, eles podem te dar um presente, né? Te dar um sorvete de graça ali e tal. E aí, eles costumam falar assim: Ó, It's on the mouse, it's on the mouse. Ou seja,. É, a, a conta quem paga é o rato, é o Mickey, né? Então é da conta, é, é, tá na conta do rato. It's on the mouse. Só para né, contextualizar o it's on, que é ao invés do, do, do me, on the mouse. Né? It's on the mouse. E finalmente, I understand you. I understand you, eu entendo você, te compreendo. Você pode trocar por I feel you. I feel you, eu sinto você. Eu te entendo tanto que eu até te sinto. Também é, também é a força que eu te entendo. <risos> I feel you. Então você está ouvindo uma pessoa, uh-huh, uh -huh, I understand you. Não, você pode usar assim, ó. Uhum. -huh, I feel you. I feel you. Tá? Tem até uma música que usa o I feel you. Qual? Every night in my dreams, I see you. I, see you, I feel you. Não é? Titanic. Celine Dion, né? É. My heart will go on. Exato. É verdade. I feel you. Muito bem. Todas essas frases que eu passei aqui para vocês, né? A forma normal e a forma mais nativa. Todas as estão certas. Tá tudo bem você usar uma ou outra. Tranquilo. Mas se você quer dar uma, uma elaborada no seu inglês, quer deixar ele com mais vocabulário, pode usar essas segundas opções que eu coloquei aqui para vocês. Alright, learners? Lá no meu Instagram, eu continuo com mais dicas de inglês, interajo com vocês por mensagem. Pode seguir, o link tá aqui na descrição, tá bom? E eu gostaria também que vocês conferissem mais outras coisas que estão aqui na descrição, como o meu curso, a arte da conversação, tem um preço muito especial para os learners aqui do canal. Vai lá, confere. E também, olha quantas coisas eu peço para vocês. Vou deixar dois vídeos aqui para vocês continuarem maratonar aqui o meu canal com mais dicas de inglês que vão te ajudar na, na sua jornada rumo à fluência. Pode clicar. Eu sou o Junior Silveira, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se, I see you around. Bye.